Até a década de 1960, todos os presidentes do Brasil foram maçons, sucessivamente sem exceções. Todos os brasileiros sabem que o Brasil é marcado por corrupção e desigualdade, principalmente na política, mas o que muitos não sabem é que, há aproximadamente cada 30 anos, o Brasil tem uma nova Constituição, feita para atender não interesses do país e seus habitantes, mas sim para atender agendas mundiais e interesses de sociedades secretas, no Brasil, principalmente os maçons. Isso é bem mais comum do que você imagina, mas no Brasil é notoriamente mais fácil devido à mentalidade polarizada entre esquerda e direita da população, que nunca vão perceber que todas essas correntes visam a mesma coisa, hegemonia global, sem identidades nacionais, e isso é algo que o Brasil nunca teve, uma hegemonia centralizada por um governo mundial, que provavelmente governaria em regiões. Agora você já sabe que todas as teorias conspiracionistas que você alimenta